aqui que fiquei, aqui que convivi, convivi com quem? Com, entre as pessoas com quem eu convivi logo inicialmente na, na, na vila, foi com o João Eu nessa altura residia na vila. O João estava nos inícios também da sua formação. Ainda saímos algumas vezes a pintar. Eu casei-me, ele casou-se, depois... Uh, às vezes, até íamos os dois pintar e as, as, as senhoras ficavam na conversa. Bom, Foi, talvez, um período em que eu pintei mais nessa altura. Este quadro que aqui tenho foi pintado nessa altura. Era ainda um quadro muito influenciado pelas, por, por certas formas não tradicionais de arte, porque havia uma certa deformação naquilo que eu pintava, propositadamente deformava as coisas, mas depois tudo isso me passou, comecei-me a interessar por outras coisas, e estava, enfim, agora empenhado noutro tipo de pesquisa, noutro tipo de trabalho, noutro tipo de estudo, que afinal foi aquilo que orientou o resto da minha vida, foi escrever sobre sobre o Conselho da Linguera. Logo cheguei cá, a talvez dois, três anos, E ainda ligado ao cinema. regime uma máquina nessa altura, uma máquina de 8mm. E, e, e procurei fazer um filme sobre Alenquer. E, e, e qual, foi, qual era o pretexto? Aliás, nem sequer era inédito. O Oliveira já tinha feito isso lá para cima para o Porto uma coisa que seria, mais ou menos, o pintor e a vila. E era, precisamente, um pintor que ia à procura dos... dos sítios pitorescos, passo o tempo, pitorescos, pitora, aos sítios pitorescos, com, com cavalete, e, e começava a esboçar. Porque, na realidade, na realidade, Alenquer tinha esse, tinha e tem, uh, tem essa, esse valor extraordinário que é o valor da Luz. Pela sua posição muito especial, a, a maior parte da Vila está virada a Sul, virada ao Sol, e aquilo que mais, que mais impressiona na Vila, precisamente, é, é a presença do Sol, e essa presença do Sol mim, dá, digamos, asa que os pintores por ali passem se, se fiquem presos para, para essa, essa realidade plástica que é, precisamente, o edifício, o local, o sol, o céu, são valores, quer dizer, extremamente importantes é, para, para qualquer pintor que passe por ali e, nomeadamente, para um pintor, por excelência da Alenquer, que é o João Mário. O João Mário tem realmente um, uma, uma capacidade e, um, e, uma, e uma perceção da luz uh, que são extraordinários. são, são perceções, são, são qualidades extraordinárias nele, que, que, que encontram realmente em, em Alenquer, enfim, essa, essa, essa qualidade plástica. Permite encontrar a cada canto, a cada recanto, digamos, um, um, um valor plástico extremamente importante. A minha pintura, aquilo que eu faço de pintura, talvez não seja por acaso. Eu tenho pensado muito nisso. Aquilo que eu pinto de Alenquer, ou que tenho pintado de Alenquer, são sempre espaços, além do seu enquadramento cénico, bonito, pitoresco, tem também um conteúdo histórico. Eu pintei a zona velha da vila. Uh, tenho outro lá em cima, o Arco dos Pneus, outra zona velha. Tenho a Torre da Coraça, outras zonas de interesse histórico. Tenho lá em cima também o Largo do Terreirinho, outra zona medieval. Portanto, eu penso que... Há aquela minha tineta para para, para a banda da invocação histórica, da escrita sobre temas históricos e, e, e, e digamos estas minhas passagens efêmeras para pintura, aí encontram-se digamos nessa na temática que eu normalmente escolho para para a minha, para o meu tema para os meus temas de pintura. Os pintores quer dizer quando se quando escolhe estes locais, escolhem os locais escolhem-nos porque eles são plasticamente uh, interessantes. A composição está lá toda. Os volumes, uh, o equilíbrio do céu e, e digamos, de, de, de outra, das outras partes, uh, se há presença de verdes ou não há presença de verdes, ou, ou árvores ou não, tudo isso, tudo isso, pode, tudo isso está bem equilibrado. Em alguns, em, alguns, em alguns temas, desses temas que eu falei, quando já lá está, é eu só, eu só passar lo para o papel ou para a tela. Eu já não sei esse pinto se pinto-se de desenho. O pastel para mim é mais desenho do que pintura. É giz, pronto. Trabalho com giz. Dá-nos uma ideia do, do transitório, tudo aquilo é pó. Tu és pó e pó estás a transformar. Então, eu, a, a, pintura, a pintura de pastel é pó, o seu sopro. Se eu, se, eu superar, se eu superar aquilo que eu estou a fazer, desaparece quase, ficou lá apenas um tom teno. É mais como estar, estar aqui, ler um livro, escrever, escrever umas coisas do que propriamente ir de lá para cima, ir de lá para, para um sítio qualquer, ou para aqui ou para outro sítio da casa, a, a pintar ou desenhar, de maneira que, por vezes, passam-se períodos longos de tempo. Entretanto, os meus filhos. sempre pá, ah, precisava de um quadro, uma parede. Que... E, e lá vai, lá vai então, mais outro quadro. Esse, aliás, tem pintado ultimamente para os Tem Encomendas. Encomendas, só encomendas, exatamente. A natureza, do, a natureza do, do pastel, que é um giz, que se aplica sobre papel, se vou lá fora, se há vento, lá se me vai, vai o pigmento todo. Portanto, eu trabalho sempre em casa. É engraçado. Eu, eu, eu, na minha pintura não há, não, há, não há nunca pessoas. E isto por uma razão. Quer dizer, as coisas são todas efêmeras. Mas dentro do quadro, aquilo que é mais efêmero são as pessoas. O espírito do lugar necessariamente pesa. O pintor pode. Ter necessidade, e muitas vezes tem, de fazer esta, esta, esta. ter esta capacidade de tirar de lá um posto ou acrescentar uma árvore para compor, talvez, para intervir nesse, nessa, nessa composição, nesse, nesse, digamos, na composição do quadro e, se calhar, de alguma maneira, dar-lhe o espírito. O espírito do lugar que ele sente que fala. Mas falta aqui. É assim, é, é, às vezes há necessidade, digamos, de modificar, modificar a pintura, torná-la mais pitoresca mais plasticamente mais aceitável. Então, é outra função, do, é outra função, não é, outra, é outra possibilidade do pintor. O pintor tem essa possibilidade de fazer isso. É engraçado que eu quando, quando estou a pintar uma parede, eu podia, digamos. Uh, com uma passagem do giz, quer dizer, uh, tapar os buracos que, que a casa tem. A casa está velha, tem buracos. Mas, antes, pelo contrário, se calhar até abre mais buracos. Porque essa, essa, essa, essa maneira de alterar a textura a parede, dá-me um dá prazer muito grande. Quer dizer, uh, pronto, estou a envelhecer aquela casa, se calhar ela fica mais ao meu gosto, se calhar prende mais os olhos de quem vira de quem vira aquela esta pintura de maneira que eu tenho sempre essa preocupação digamos de marcar bem a textura de, de, de, das paredes porque parece-me que é um dado que as paredes devem, eu que estou a pintá-las deve ter essa, essas marcas são marcas do tempo são marcas da passagem do tempo é mamaninho, é uma mania, mas nos meus quadros, sempre que há paredes, eu vou à procura de paredes velhas.